Outro dia eu abri o meu, meu minhas redes sociais e vi uma pessoa elogiando o meu sorriso e falei meu Deus, que que interessante isso, ele falou que o meu sorriso trazia luz e aí eu vi a importância de se cuidar do sorriso porque eu acho que ele é a primeira coisa que além de, de expressar a fala, ele ilumina realmente aquilo que é você por dentro. então é, ter um, uma pessoa que cuida do meu sorriso, como o Dr. Vitor Maldonado, foi assim, um achado na minha vida impressionante. E é isso que eu procuro agora cada vez mais dar importância, porque o sorriso, a partir desse menino que estava elogiando o meu, eu vi que realmente ele agrada e é ele que abre portas.